Esse país não merece um presidente da república com tamanha irresponsabilidade com seu povo. Como é que um presidente sabe o que o mundo está enfrentando com essa pandemia? Ele vai para a rua na véspera do seu terceiro exame, já que 12 pessoas da sua comitiva já estão comprovadamente contaminadas com coronavírus. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu peço licença ao Decoro para dizer que passou da irresponsabilidade e virou uma imbecilidade a atuação desse presidente da república. E não sou eu, só da esquerda, que estamos falando isso agora. Janaína Pascoal acabou de subir na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo pedindo que o presidente saia da vaga da presidência da República. Reale Júnior, que foi o responsável pelo impeachment da ex-presidenta Dilma, acabou de pedir uma comitiva médica para analisar as condições psíquicas do atual presidente da República Jair Bolsonaro, porque é muito óbvio que as condições não estão normais. Imaginem enfrentar essa crise sob a liderança de Jair Bolsonaro. O povo brasileiro não merece isso e o meu partido tomou a decisão de representar na organização organização mundial da saúde contra o presidente da república tem que ter juízo os nossos partidos de esquerda e as nossas lideranças nacionais tem que parar de esperar a manifestação de ontem não foi a favor do brasil não vocês viram os cartazes da manifestação de ontem defendendo o ai 5, defendendo o fechamento do stf não foram as pessoas de verde e amarelo defender o brasil as pessoas de verde e amarelo foram defender o autoritarismo e uma ditadura nós não podemos ser coniventes e o presidente sentado na instituição da presidência da república utilizou a instituição e o dinheiro público para fortalecer aquele tipo de manifestação. Isso vai contra as medidas do governador Ibanez, contra as medidas do presidente Rafael Prudente, vai contra as medidas que nós estamos fazendo para defender o DF. O que o presidente da República fez ontem, presidente Rafael Prudente, foi expor o Distrito Federal. Isso é inaceitável.